contexto legal para poder te ajudar da melhor forma. Então conta para gente aí um pouquinho do seu projeto, né, da sua história, o que, que é relevante para gente saber e me fala como que hoje você espera que eu possa te ajudar da maneira mais prática possível. Então boa noite a todos. Então o meu projeto atualmente ele eu quero colocar ele em prática, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, ajudar as pessoas a terem uma vida com mais sentido, né? com mais propósito, mais qualidade de vida. E indiretamente, assim, né? sem, sem ser profissional, eu ajudo as pessoas que estão ao meu redor, né? Claro, de forma gratuita, numa conversa com um amigo, né? ajudo as pessoas a tomar suas decisões, e eu gosto muito de fazer isso, sempre estudei sobre isso, sobre desenvolvimento humano, li muitos livros sobre isso, então é um assunto que muito me interessa, e agora eu tenho vontade de colocar esse projeto em prática, atualmente eu trabalho né, com o né, e eu quero trabalhar com isso, ter um trabalho com mais propósito, né, que o meu trabalho atual eu não vejo é, muito propósito, né, trabalho somente por questões financeiras, né, e aí eu quero fazer essa transição de carreira. Perfeito. E aí me conta hoje como que eu posso te ajudar da maneira mais prática possível aqui para destravar o que hoje talvez esteja te impedindo de seguir na velocidade que você gostaria. Me fala o que você espera que eu possa fazer aqui contigo hoje ao vivo. É, eu vejo que a minha trava é colocar as coisas em prática e me falta clareza de como estruturar essa, esse acompanhamento, né? Porque eu acredito que um um processo de desenvolvimento pessoal não vai ser uma consulta que a pessoa né, vai ter todas as respostas, né? Então, eu vejo que eu estou um pouquinho travada nisso, em direcionar, porque o desenvolvimento pessoal, ele abrange muita coisa, né? Então, eu acredito que seria ali a, a primeira mentoria com, falando sobre a roda da vida, né? Para ver como está a situação da pessoa, para ela conseguir ver o momento dela atual, né? Ver onde que ela quer chegar e, a partir disso, e montando né, as próximas sessões, digamos assim. Mas acredito Perfeito. que falte, falta a prática nesse sentido, assim, colocar isso em prática. Então, se hoje você sair daqui com clareza sobre uma estrutura de acompanhamento, né, para você envelopar o seu produto, que é que está conectado com o seu Ikigai, como você falou, de ajudar as pessoas com o seu desenvolvimento pessoal, dar uma uma clareza maior de propósito, para que elas possam se reconectar com a sua essência, desenhar uma vida mais alinhada com seus valores. Então, o Ikigai está nessa direção, você vai ficar super satisfeito se a gente conseguir estruturar um mapa, né, um, um método, né, um acompanhamento para que você possa envelopar, comunicar e começar a realizar essas suas primeiras vendas. É isso? Isso. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro ponto, desenvolvimento pessoal é algo que é muito subjetivo, né? É muito... pode ser tudo, pode ser nada. Tem diversas coisas que você pode colocar debaixo dessa, desse guarda-chuva né, de desenvolvimento pessoal. Então, o primeiro ponto que você precisa ter um pouco mais de clareza nesse início é uma vertente onde você possa trazer um pouco mais de especificidade, tá? Tá? Por que, que eu te digo isso? Você pode trabalhar com mentorias, onde você vai olhar mais para a sua experiência de vida e aquilo que você superou, aquilo que você conseguiu conquistar, né, e envelopar isso de uma forma mais de troca e orientação prática, tá? Esse pode ser um caminho aí a gente traz especificidade nessa direção. Uma outra direção é você dominar um método existente, tá? E aí, pode ser o quê? Pode ser um método tipo coaching, onde você vai estudar o um método de alguém, de alguma escola, e essa escola vai te dar uma série de ferramentas onde o acompanhamento vai ser feito através dessas ferramentas que você vai depois se apropriar, né? Que foi o caminho que eu fiz lá no início. Lá no início, eu escolhi... Uma escola de coaching, é uma pessoa, para eu ir lá, entender o ferramental que ele utilizava para ajudar as pessoas a sair do estado A para o estado B. E esse ferramental foram 15 ferramentas, 20 ferramentas, que eu podia escolher em função do desafio da pessoa que eu ia ajudar, e isso era é, trabalhado durante 10 sessões. aí tá? No início, tinha uma sessão específica de diagnóstico. Né, de definição, de alinhamento, de resultado esperado e tal, e depois eu ia trazendo essas ferramentas em função do avanço da pessoa e da dificuldade que ela trazia ali para cada sessão. Mas eu não comecei da minha cabeça. Eu fui formado dentro dessas ferramentas para eu poder utilizá-las, inclusive a Roda da Vida, né? é uma delas é conhecida aí que a gente pode trabalhar. E aí, o que eu fiz com a prática? Eu fui melhorando as ferramentas em função da minha própria experiência, dos meus estudos pessoais, daquilo que eu tinha aprendido em outros locais, e aí eu fui criando o meu próprio método. Mas no início eu usei o método de alguém para que eu pudesse aprender a parte ferramental né, do, do acompanhamento, uhum. da, da, da orientação da pessoa ao longo de todos esses processos. Tá? Então, esse é o processo de coaching que é diferente de uma mentoria. Tá? O coaching... Ele trabalha basicamente a ferramenta de perguntas abertas e exercícios para que a pessoa, através do olhar interno, possa trazer as suas próprias soluções. Né? O coach ele nunca vai falar você deve fazer isso. Faz agora isso, depois passo B, passo C, passo B e aí você vai conseguir. Não, o coach ele vai, né, de forma é, a botar para fora a sabedoria que já está dentro da pessoa, tá? Já o mentor, não. O mentor, ele até pode fazer o uso dessas perguntas abertas e desses, desse olhar de estimular que a sabedoria interior da pessoa flua, saia, mas o mentor, ele pode sim indicar e falar, ó, é melhor você fazer desse jeito, porque a partir da minha experiência, quando eu vivi uma situação parecida com a sua, eu fiz dessa forma, quebrei a cara, mas depois fiz dessa outra forma e funcionou comigo. Então, o mentor ele pode direcionar de maneira muito mais prática, indicando caminhos, por onde ir, por onde não ir, cuidado com isso, cuidado com aquilo, isso funcionou para mim, isso funcionou para outras pessoas que eu ajudei. Então, o mentor é muito mais diretivo comparado ao coach. Então, é legal você entender a diferença também dos métodos para ver qual que você quer experimentar nesse momento, agora, Tá? Também existem dentro do, do guarda-chuva de desenvolvimento pessoal diversas terapias. Né? Você pode se especializar também através de cursos, através de, de programas, <risos> livros. Você pode ir para o lado da hipnoterapia e trabalhar lá de forma mais profunda as causas subconscientes né, dos traumas e dos bloqueios e das crenças e hoje estão impedindo a pessoa de alcançar o que ela quer. Você pode trabalhar diversas terapias alternativas, terapias holísticas, bruxarias. Então, tem muita coisa aí né, que você pode, e provavelmente você se encanta com esses temas, né? você está sempre querendo fazer um curso novo, querendo ler né, sobre um, um braço novo do desenvolvimento pessoal, porque é encantador. E você tem várias ferramentas que você, no final pode ir pegando cada uma dessas ferramentas e criar o método pi, né, que vai ser o seu método, onde você vai utilizar um pouco disso, um pouco daquilo, mas isso daí vai acontecer com a prática, tá? E aí para dar o primeiro passo, que geralmente é o mais difícil, né, destravar, se sentir digna, legítima para ir lá e ajudar uma pessoa, orientá-la é porque de graça você pode fazer a vida inteira, você vai ajudar milhares de pessoas e vai ser maravilhoso, mas no momento que você vai falar para a pessoa que isso custa 500 reais a sessão, parece que trava tudo, um medo incrível vem pela espinha e você quer se esconder debaixo do cobertor, né? geralmente acontece muito isso, e aí são coisas que é até legal você se auto-observar para entender o real motivo, que podem ser vários, né? crenças né, de, de senso de pertencimento, crenças relacionadas ao dinheiro, crenças relacionadas a, a, a não se sentir digna e uma série de outras coisas que é um trabalho mais profundo que você deve de alguma forma trabalhar né, com a ajuda de outras pessoas ou através de reflexões próprias né, e autocuras também para conseguir destravar isso e minimizar essas vozes sabotadoras e dar um pouco mais de de vigor para o que você vai fazer. Agora, na parte técnica, que é o que hoje eu vou, vou focar um pouquinho mais contigo, então o primeiro ponto é entender qual método ou qual escola de orientação você vai escolher fazer. Se eu te perguntar hoje, você já pensou nisso? Você já, já tem um pouco de clareza sobre que, que caminho escolher? Atualmente, é, seria o caminho do coaching, que eu trabalho muito mais em cima de perguntas e fazendo a pessoa ter uma reflexão da situação dela é, do que mentoria, porque eu acredito que a mentoria eu teria que ter mais a prática, né, ter vivenciado mais coisas para poder né, ser mentora de alguém. Então, eu acho que atualmente seria uma coisa mais coaching mesmo para mim, que seria né, fazer a pessoa... É, refletir através de perguntas e ferramentas, enfim. Perfeito, excelente. Dentro do coaching existem milhares de ramificações também. Então, a primeira coisa que você deve estabelecer é qual a especificidade das áreas de coaching você vai trabalhar. Coaching de carreira, coaching de lifestyle, de estilo de vida, coaching de emagrecimento, coaching de relacionamento. Então tem diversos é, é o de carreira que você falou no início me fala um pouquinho qual o segmento que você gostaria de entrar eu o que eu gostaria é o coaching de carreira que eu acredito que é o que faz parte da minha história que é o que eu né te procurei comecei a fazer os teus cursos por causa né dessa desse ponto né, dessa minha dor e aí eu acredito que através da minha transformação no futuro eu também posso ajudar outras pessoas né E aí sim me tornar a mentora mas eu acredito que eu preciso me transformar então é, com certeza seria o coaching de carreira que que eu me direcionaria perfeito excelente outra pergunta você já fez alguma formação de coaching para acessar esse, essas ferramentas é, toda essa parte ferramental que eu falei no início eu fiz recentemente uma pós-graduação em liderança e coaching, que abordava sim, algumas ferramentas, mas eu tenho vontade de fazer um curso que seja só de coaching mesmo, mais direcionado ainda, né? Que após eu achei que é, abrangia mais coisas, era referente à gestão, gestão de equipes, liderança, e também falava sobre coaching pessoal, coaching financeiro que também foi uma área que me interessou, mas enfim, de acordo com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acredito que seria mais o um coaching pessoal, coaching de carreira, e quem sabe mais para frente o coaching financeiro, que é uma coisa que eu também acho muito, muito legal, mas né, seria uma coisa mais para o futuro. Perfeito. Então, eu já, na época da L'Oreal, também fiz várias formações de liderança, que envolvia coaching, né? e você pegava uma ou outra ferramenta, mas... Não é o suficiente para dar esse ferramental, pelo menos se foi parecido com o que eu vivenciei, para te guiar, guiar a pessoa na sua frente de A até Z, né? em 10 encontros, 5 encontros, o que for. Então, minha sugestão é você fazer um, um curso de coaching, pode ser online mesmo, tá? Só para você ter acesso a essas ferramentas e um pouco mais de, de teoria com prática da explicação de como implementar essas ferramentas. E aí, de repente, você vai encontrar uma pessoa mais específica dessa área de carreira, que aí vai te dar ferramentas ainda mais específicas para carreira, para transição de carreira. Então, dá uma pesquisada nessa galera porque isso daí vai acelerar muito o seu processo de, de, de ferramentas mesmo, de domínio das ferramentas, para você não ter que criar o método sozinha, sabe? Então vai ser um, uma grande aceleração do, do, do seu método, do seu mapa, e provavelmente nesses, é, nesses programas de coaching, é, você também vai ter outros elementos relacionados à, à venda a rede social, a produção de conteúdo, então pode ser que você aprenda também elementos complementares ali, mais específicos para o segmento de coaching, coaching de carreira e tal, que pode te ajudar também. Então eu já consigo fazer uma pesquisinha, se quiser depois me manda as opções que você achou, que você curtiu mais, eu posso te dar uma opinião também sobre elas. Tá? Esse eu acho que pode ser um investimento que vai te acelerar no né, processo. É, se não, é, não quiser participar de um curso, tal, algo assim, é, vale a pena você dar uma olhada em livros. Porque, geralmente, é, você vai pegar no livro, é, pode ser até de, de, dar uma olhada nesses grandes aí que devem ter escrito livros sobre o método dele. E aí, às vezes, só o que você lê no livro, e aí é um investimento muito mais rápido, você pode acessar muito mais rápido, esse conhecimento já vai ser suficiente para te dar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 Então, isso pode ser uma diferença também para mulheres de até tal idade, que ainda não são mães, e aí vai ter uma conexão muito mais específica, porque são dores parecidas com o que você está vivenciando, são coisas mais próximas. Não quer dizer que você não vai atender homem nem mulheres com filhos, mas sua comunicação vai ser muito assertiva. Você vai falar com o coração dessas pessoas. Porque se você tentar falar com todo mundo... Você vai falar de forma morna com todo mundo. Você não vai falar de forma visceral com ninguém. Então, é a hora de você começar a fazer escolhas para você entender quem é a pessoa ideal. A pessoa que você sente mais tesão de ajudar e provavelmente você já tem uma ideia dessa, dessa pessoa. E aí, essa é a minha próxima pergunta. Você tem clareza hoje, de forma bem específica, dessa pessoa? Você tem o nome de uma pessoa que representa forma perfeita né, o grupo de pessoas que você quer ajudar é, eu tenho mais ou menos uma clareza mais ou menos até da, da forma como tu definiu são pessoas que é, até são parecidas comigo né que são mulheres né que estão em torno de 20 30 anos que estão incomodadas com a carreira atual não estão satisfeitas Uh, e que estão querendo, né, ser independentes financeiramente também, então escolher um projeto é, que, que traga essa satisfação, né, em todos os lados da vida, é, e também uma realização pessoal também, com novos hábitos, né, então, uma coisa que abrangeria tudo, né, toda a vida dela, consequentemente, né, então também gostaria de falar sobre hábitos, que foram uma, foi uma coisa que eu implementei na minha vida e fiz muita diferença, como meditar, fazer afirmações positivas, né, refletir sobre os sonhos, as metas, então foram pequenos passos que eu fui dando e que para mim fizeram muito sentido e, e eu tenho vontade de ajudar as pessoas que estão, né, um pouquinho antes, então começando a despertar. E aí eu vejo também dessa forma, que são mulheres mais ou menos da minha idade, público, acho que seria isso, né? Que são as pessoas que eu tenho ajudado hoje que estão ao meu redor. Perfeito. Excelente. Então, é, aí já começa a ver que não é só de carreira, né? Mas você trouxe vários elementos que envolvem estilo de vida. Então, é, é estilo de vida e carreira, que aí você pode começar a pensar de forma criativa se tem um nome diferenciado que você pode criar para abordar esses dois né deixa eu dar um exemplo é, na época lá eu tava buscando essa diferenciação errei com vários nomes tá mas um deles era lifestyle Hacking que era essa questão na época eu tava muito Tim Ferriss tal de, de hackear o estilo de vida né? hacker de estilo de vida e, e isso me diferenciava né de todo mundo. Talvez não muito positivamente, porque metade das pessoas não entendiam, né? não faziam ideia do que eu estava falando. Mas esse é um trabalho interessante para você começar a, a abordar para trazer um aspecto de diferenciação. E para que quando as pessoas possam ver a Fernanda Pia e 300 outras pessoas, algumas né? Ou com mais experiência, mais tempo de mercado e outras, elas falarem cara, eu me identifiquei com a Fernanda. Então você precisa trazer esse nível de unicidade através de termos, através de linguagem, através de uma promessa única, através de uma especificidade ainda maior, porque é o desafio de carreira e estilo de vida é um pouco abrangente também, né? Quero falar de todos os aspectos da vida dela, que foi algo que eu caminhei muito no início também. Já tive um curso que chamava Vida Exponencial, que eu falava das 10 áreas da vida. Depois eu fui para a reinvenção dos 30, porque também falava a galera mais ali na crise dos 30, né, que parece que é a principal crise que você está ajudando a galera. Provavelmente a crise dos 28 e dos 35. Né, esses, essas duas viradas de setênios são, são momentos aí de muita, muito questionamento sobre, sobre carreira, sobre propósito de vida, sobre papel na sociedade, sobre é, papel na família. Então, é, são elementos aí para você começar a brincar né, em relação a é, será que você quer atacar Seu grande inimigo comum vai ser a crise Dos 30 nas mulheres? Essa crise que bate Toda mulher quando chega aos 30 Fala, porra, vou ter filho não vou ter filho, vou continuar nessa Merda de empresa, não vou Vou ficar nessa merda de trabalho, eu não vou Então, tá vendo? Até pelo seu sorriso Pode ser que você tenha se identificado bem E isso várias sim, outras sim, mulheres eu nessa crise Então, você... <risos> Superou essa crise e está superando, e, e vão ter muitas novas crises, mas essa você já é legítima o suficiente para já ajudar muitas pessoas que estão ali. No, quando bate a crise, fala: fudeu vou vou largar tudo. Eu quero comer, rezar e amar. Quero ser a Julia Roberts. Quero viajar ao mundo. Quero, não? Né? E, e é isso. Então, é, pode ser isso. Você pode ser a, é, a grande. Aí podem vir termos mais criativos. É de tipo a, a grande libertadora dos 30, sabe? Pode ter elementos aí que você pode brincar em torno disso. Tanto é que eu criei um curso que chamava Reinvenção dos 30. Mas aí tinha um monte de gente de 50, 60, que eu vejo que a galera se conecta muito comigo também. E aí é, eu falei, porra, tá foda, né? É, tipo, a galera entrando completamente. Eu, eu lembro que eu recebi feedback de várias mulheres que tinham 50 falando.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 de como que esses valores são apresentados e comportamentos e decisões no dia a dia dela que estão conectados ou não com esses valores. Você vai ajudá-la a ter mais clareza dos seus dons, das suas habilidades, para que ela possa, a partir dessa essa autoanálise, começar a desenhar um plano de carreira onde o próximo movimento dela, dentro da empresa ou fora da empresa, ou empreendendo, esteja alinhado com essa base. Então, as ferramentas vão determinar de forma muito clara né, o que precisa ser feito. Ah, eu quero falar de estilo de vida também. Então, de repente, eu vou abordar alguns princípios básicos para ela ter uma melhor saúde corpo, mente e alma. Então, eu vou falar sobre sono, vou falar sobre alimentação, vou falar sobre respiração, vou falar sobre movimento, sobre yoga, meditação tal. Então, vão ter... Alguns capítulos existem que provavelmente isso não vai estar no curso lá do, do coach de carreira que vai te dar um método todo, mas ele vai te dar um método com várias ferramentas para você ajudar na definição do próximo passo na carreira. De repente vai ter um módulo específico sobre LinkedIn para a pessoa né, se posicionar melhor através do, do LinkedIn, blá, blá, blá. Mas você quer falar de estilo de vida também, então você vai trazer meditação, vai trazer um monte de coisa que não está no método dele, por isso vai criar o seu método. O método PI, reinvenção dos 30, entendeu? E isso que é legal, que vai nascendo aos poucos. Por quê? Você vai atender uma pessoa e vai estar na sua cabeça essas 10 ferramentas, 10 encontros. Mas você vê que, porra, em 10 encontros você só chegou a 70% das ferramentas. Porque um encontro, uma ferramenta que você achou que ia resolver em um encontro, durou dois. E aí você vai ajustando isso, você vai lapidando, você vai tirando gorduras, você vai fazendo uma visão mais essencialista para o seu processo, para o seu método e, e aí o método vai evoluir sempre, eternamente para todo sempre então não tem, não cria expectativa de achar, não, agora o método tá perfeito lindo tal, por enquanto e aí você vai aprender você vai evoluir, você vai ver que daqui a pouco você já não tem mais 30 anos e você não está mais com tesão de ajudar só as mulheres com na crise dos 30, mas você também quer outros projetos, ajudar outro outros públicos, e aí você vai evoluindo. Pelo início, fazia muito sentido o nomadismo para mim, achava que todo mundo tinha que ser nômade e eu evoluí, e vi que não, para mim não faz mais sentido, então não vou falar só disso. No né? meu canal falava muito de um monte de experiências, de laboratórios que eu fazia comigo mesmo, experiências de vida, com imóvel, campô, Ayahuasca, eu falava sobre tudo isso mas hoje em dia não faz muito mais sentido eu estou bem focado nos negócios online minimalistas no time de vida pés descalços então você vai evoluindo o seu método vai evoluindo os seus programas, vai evoluindo as né, suas soluções vão evoluindo em função né, do seu crescimento pessoal também então é, minha sugestão ir lá, buscar algum local para você Capturar rapidamente essas ferramentas de coaching, né, para você ter um portfólio aí de 15, 20 ferramentas para você adaptar o seu estilo. Mixar com um pouco do estilo de vida. Segundo ponto, pensar de forma ainda mais específica no seu público, né, no grupo de mulheres. Tudo bem, falando aqui de mulheres na crise dos 30, mas existem... Né, Ouso dizer que 90% das mulheres no 30 anos ali tem uma certa crise. Quais perfis você quer ajudar de forma mais específica? É a mulher que está no ambiente corporativo, numa multinacional, ou é a mulher que também é empreendedora? Enfim, vai ali... É definindo de forma sem medo de ser muito específica, depois você pode abrir, tá? Que nem no design tem, no início a gente abre, você vai ser bem específica agora, vai errar por ser muito específica, e depois, se precisar, você abre de novo, fecha, abre, fecha, até encontrar o público que você pagaria para ajudar a pessoa, que você sente muito tesão. E no início, talvez você tenha umas pessoas entrando no seu processo, está ajudando, está legal, mas não está fluindo como poderia fluir. Né? Isso você vai aprender, e aí você vai começar, no momento, a falar não para pessoas que não geram essa conexão que você queira realmente ajudar o projeto. Hoje, eu não ajudo qualquer pessoa que busque uma mentoria individual comigo. Porque, primeiro, tem um investimento importante, né? todo mundo pode fazer, né? investir mil reais no encontro comigo. Segundo, que eu busco projetos que tenham um impacto positivo na vida de mais pessoas, então eu seleciono porque que minha agenda está o tempo todo lotada, eu faço pouquíssimos, então eu sempre busco aquelas pessoas que têm um poder de impacto, que possa, por exemplo, seu projeto é claramente um projeto nesse sentido, que vai impactar positivamente outras pessoas, então eu eu, eu faço esse tipo de projeto. Por quê? Porque você vai aprendendo a entender o que é que aquece mais seu coração, o que, que maximiza o seu propósito, o seu poder de impacto, e você vai aprendendo a falar não, e vai sendo mais seletivo. Mas no início, a gente quer volume, quer experiência, quer prática, mas fica atenta para você ir refinando essa visão de público em função de cada, cada, cada mentoria, cada processo de coaching que você faz. Tá? E aí agora a gente vai finalizar com a parte de vendas, tá? porque uma vez que você tenha definido minimamente né, esse método, e aí a gente adapta o conceito do é, produto do MP do MVP, né, do Minimum Viable Products, do Produto Viável mínimo, a gente vai trazer o mesmo conceito para o método, é o MMV, método mínimo viável, que é esse acompanhamento de 5, 10 encontros que você vai fazer, que você vai começar a promover. E aí. É, você deve ter visto a aula que a gente deu sobre sessão experimental, né? rolou na terça, se não viu, vale a pena você ver de novo, porque lá eu detalhei bem explicadinho como estruturar uma sessão experimental gratuita e para processo de coach, coach de carreira, então, é perfeito. Eu posso dizer um super... É... Legitimidade, porque foi a estratégia que eu utilizei lá no início. Eu fiz 250 sessões experimentais gratuitas dessa Porque foi a maior escola que eu pude ter de conhecimento, compreensão das dores, dos desejos, né, do que, que motivava esses meus avatares, os resultados que eles estavam buscando, quais eram as objeções e travas que estavam impedindo eles de seguir em frente. Então, vai ser uma grande escola... Tá? mais valioso do que qualquer outro curso que você possa fazer. E, e nessas sessões, primeiro, você vai estar tá já vivendo o seu propósito, você vai estar tá sendo o um fator de soma na vida de cada pessoa que entra naquela uma hora contigo ali. Segundo, você vai estar tá treinando uma das sessões mais importantes de todos, que é a sessão 1 um, de um processo, que é a sessão de alinhamento, de expectativa, né? de... de... Criação do, do objetivo, do processo né? Então, é, você já considera essa primeira sessão Como se fosse uma a, a sessão 1 um, e um processo de 10 Então você vai fazendo isso com o máximo de pessoas Seguindo o roteirinho E daqui a pouco você não precisa de roteiro nenhum Eu poderia estar fazendo aqui com você uma sessão experimental de boa Tocando barco, porque aquilo ficou muito enraizado né? A minha, minha forma falar na minha forma de conduzir a pessoa e aí você pode pegar como modelo até as perguntas que eu tenho porque é, são perguntas perfeitas para o pro processo de coaching de carreira você adapta um pouquinho e você vai seguindo é, com o seu o grande desafio de buscar o máximo de sessões experimentais dentro do tempo de dedicação que você quer é, em paralelo com o que você faz hoje. Né? Então, vamos dizer que você queira fazer uma sessão experimental dessa por dia, que é ou duas, ou o que for, ou uma na semana, você vai determinar o quanto você quer. E aí você vai começar, inicialmente, através da sua rede de contatos, vendo quem são essas mulheres dentro desse perfil, crise dos 30, algo que você acredita que poderia ajudar, se você quiser ganhar um pouco mais de confiança, você pode fazer uma cliente pro bono, né? Eu sei que já está tendo umas conversas ali né, com a galera da tribo tal, então você pode oferecer isso para testar o método, né, para ter esse acompanhamento, para colher depoimento no final tal. Mas o quanto antes você mudar a chave para o pago, melhor. Porque aí sim você vai validar o seu início de negócio. Porque do pro bono, eu vejo pessoas talentosas, incríveis, só ficando no pro bono, por quê? Porque é confortável, porque ninguém vai poder julgar o que é de graça, ninguém vai poder é, dizer que não deu certo, que foi uma falha. Então, é, cuidado para não ficar buscando a não exposição só através do pro bono. Faça quantos você quiser, tá? Um, dois, tá? tenta não passar de três no início, para que você possa ganhar mais confiança com a prática real, porque as primeiras vendas que você tiver, cara, é um, é um, é uma, um ganho de confiança de, de mudança de crença, porque talvez agora tenha uma crença aí te dizendo que você não consegue, que você não é capaz, que você não é empreendedora, que você não consegue ajudar uma pessoa a ter uma transformação real, que você é uma farsa, tem... Um monte de coisa, possivelmente, aí na sua cabeça. Mas quando você vai lá e a pessoa deposita o PIX na sua conta, você vê ali o nome da pessoa, 500 reais, 1.000 reais, mil reais, 5 mil, reais 10 mil reais, o que for. Você fala, cara, foi o meu trabalho, é o que eu quero, o próximo ciclo eu consegui, eu vi que é possível. E aí, você parece que muda uma chave. Aí né? você passa a acreditar. E esse é o ponto mais importante das primeiras vendas, é você passar a acreditar, você entender que sim, é possível, e a partir daí, parece que um, um novo mundo se abre. E aí você vai no início, de forma mais orgânica, você pode também postar conteúdos sobre transição de carreira bem específicos, lembra, para essa mulher que diz dos 30, coisa, quanto mais específico, melhor. No final do conteúdo, você fala, ó, oh, é, se você quiser uma sessão experimental gratuita, onde a gente vai tratar isso, você vai sair com isso, é, me manda o direct. E aí você vai no direct, falando com a galera, porque no direct não tem o risco da prova social negativa. Por isso que você não fala. Bote aqui nos comentários, porque se não tiver nenhum comentário, aí... Caralho. Não, né? lá no direct ninguém sabe se você recebeu ou não, tal. então tá tudo bem, e você tem mais uma oportunidade de trocar em, em áudio é, mais qualitativo ali para você aprender sobre o seu avatar. Então lembra que esse, esse momento agora é um grande momento de aprendizado onde você vai ganhar dinheiro para aprender, que é uma nova crença que muda na cabeça, Porque, geralmente a gente fala que você vai gastar muito dinheiro para aprender, pós-graduação tal, não, agora você vai ser paga para aprender. E aí você vai aprender com as recessões, você vai aprender com os primeiros processos propôs, você vai aprender com os processos completos e tenta encurtar o máximo possível. A maioria dos métodos de coaching são 10 encontros, né? semanais ou a cada 15 dias tal, mas você também pode fazer coisas mais específicas, né? onde você faz cinco encontros, aí depois renova o ciclo né? e, e a precificação, você vai fazer uma precificação mais acessível agora e vai aumentando a cada... A cada venda, você vai ganhando mais confiança. Não é o momento de ganhar dinheiro, você não... A sua sobrevivência, a sua dignidade não depende ainda desse projeto tal. Então, vai de forma a é, ganhar confiança, vai, vai de forma evolutiva, porque depois disso, aí você vai poder botar todos os princípios do Nomi em prática. Que é, depois de ter essas validações, ter essa clareza da narrativa a sua própria história, os segredos que você vai trabalhar para levar essa pessoa que não te conhece, através de uma hora de conteúdo ali, numa aula sua, entender que você tem, você é a melhor solução, a sua solução, né? o seu produto, a sua o seu processo de coaching, é a melhor solução para o problema dela, e que se ela não seguir com você, ferrou para ela... Você vai aumentar o nível de consciência numa aula dessa, ao ponto dela ir lá e comprar o seu processo. Se você já não quiser vender o processo de prima, você faz a aula toda para ela aplicar para uma aula gratuita contigo, uma sessão experimental. Então, tem várias formas de você fazer, mecanismos para você ter continuamente pessoas qualificadas entrando do seu pai. Então, imagina se uma aula dessa está rodando lá e você tem uma, uma aplicação onde a pessoa, ela só precisa investir 100 reais para se comprometer com a, com a taxa de reserva dela, e você vai analisar o caso dela para saber se ela está dentro do perfil, você atende e se tivesse 100 reais são descontados né, do processo completo, é, se não, é, se ela não estiver no perfil, você reembolsa isso. Então, tem várias formas de você começar a a estruturar o NOMI para te render clientes contínuos até o ponto que você quiser escalar com, em vez de processos de coaching, você de repente vai criar um curso, ou vai fazer um desafio, desafio de 21 dias, desafio é, de 30 dias, desafio de 7 dias, né, onde você depois pode vender uma mentoria em grupo, né, um processo em grupo, que é... Então, tem várias formas de você estruturar o um negócio para que tenha modelos mais escaláveis também para você focar. Mas no início tem que ser artesanal, no início foca nesses primeiros. E aí, isso vai te dar bastante conhecimento, confiança, para depois você, identificando esses padrões, vendo que a cada 10 mulheres, 50 mulheres que você atendeu, o padrão foi sempre esse, de ter tal tipo de problema... Depois de tais ferramentas, conseguir tal resultado, tal coisa. E aí, com os padrões na sua frente, fica muito mais fácil estruturar um curso. Ou fazer ser uma curseria, né? Uma parte do curso gravado, mais uma parte ao vivo contigo, de acompanhamento. Aí, diversos modelos vão surgir, né? mas a gente precisa fazer o primeiro passo e focar apenas no primeiro passo, no início, para que você consiga destravar, seguir em frente, sem pressa, sem pausa, mas, acima de tudo, sem pausa, para que você possa, vitória após vitória, crescendo em confiança e conseguir seguir em frente para botar um nome no ar. E esse nome te render mais de cinco dias, mais de 10 mil todo mês, você trabalhando, de repente, 4 horas por dia ou até menos. E aí você vai ter a sua verdadeira liberdade em todos os aspectos. Fez sentido? Muito. É tudo que eu quero. Top. Mais alguma pergunta específica sobre o que a gente falou até agora? ou é, tá eu acho que também uma, uma outra trava que eu tenho é essa questão de, da precificação. É, tens alguma sugestão, assim, né, para quem está começando, qual seria um preço justo a cobrar? né Como que. Não sei como que seria esse cálculo. Ótimo. Ótima pergunta. É uma dor para. Pra... Muita gente. Precificação é uma arte, tá? E são muitas variáveis para se levar em consideração. Lá no Ser Livre tem uma aula só sobre precificação. E depois, se você encontrar, me, me manda uma mensagem. Manda mensagem para a Lu que ela, ela te indica. Porque ela vai estar mais completinho Mas eu vou, vou te dar uma, uma indicação aqui. Não existe preço alto, tá? É, existe uma precificação alinhada com a sua estratégia e com a percepção de valor do outro lado. E essa percepção de valor está muito relacionada ao tipo de transformação que você vai gerar na vida dela. Então, você está falando de uma mudança de carreira, você está falando da pessoa ter mais clareza de propósito de vida, dela conseguir dar um reset na vida toda dela e ter melhores hábitos. Então, são muitos valores e um valor intangível né, de transformação, porque não tem preço mesmo a pessoa é, encontrar um, um trabalho que alimente a alma dela. Né? Então, você pode cobrar muito. Tá? Agora, uma forma de você começar é olhando no mercado também. É, qual é a prática que geralmente as pessoas cobram? Né? É, um, um processo desse de 10 encontros, as pessoas estão cobrando 2 mil, cinco mil reais, acredito que fique por aí entre. entre 2 a 5 mil, eu na época lá no iniciozinho cobrava o um processo completo 2.500, R$ mil reais, aí eu fui aumentando, hoje tem um valor de 10 mil reais um processo de 10 encontros comigo, então, você... e tem pessoas que cobram 100 mil reais, então assim, tem de tudo, o que eu acho que você pode fazer é se permitir no início ter um valor mais acessível, para que você possa, a cada processo, ir aumentando. E aí, no final, você sempre pode rodar uma avaliação, e aí você tem uma perguntinha que você é, pergunta é, em relação ao investimento que você fez. Você recebeu um valor justo, recebeu menos valor ou recebeu mais valor do que você investiu? Então, aí você vai ver, as pessoas estão sempre falando, recebi mais valor do que eu investir, você vai aumentando o preço, vai aumentando o preço, vai aumentando o preço, até começar a ficar muito ali no justo, ou menos, aí, opa, cheguei. É um, uma das formas de você ver também se chegou no limite. Agora, você pode é, conscientemente se posicionar como alguém mais exclusivo, já que você não vai atender tantas pessoas no início. Né? Então, você pode cobrar mais por isso e atingir um público maior ou o contrário você pode ser mais acessível para falar com mais pessoas ter é um, um público tem uma pegada mais é, democrática então vai muito de posicionamento vai muito também do do, do envelopamento do que você entrega é, se os seus exercícios vão estar todos num design bonito trabalhou né de forma super profissional vai tudo com louco você tem um site a pessoa vai ter um espaço dedicado, um Google Drive, onde vai salvar tudo, todas as gravações vão estar lá, você faz pelo Zoom, nanana, então você tem uma entrega maior. Outra coisa também, se você vai entregar bônus ou aceleradores, vão ter coisas a mais que você vai entregar para a pessoa. É, então você, você vai é, brincando com todas essas variáveis para chegar no valor. É, e outra coisa, também um filtrozinho legal é, é ver, pô, você na época pagaria isso que você está cobrando, tal, já que você foi seu avatar é, transformado, né? Então, isso é um, é um guia legal também para você sentir se está justo ou não. E você pode testar, isso que é o mais legal das sessões experimentais, porque você assim, em nenhum lugar está falando preço. Só no final, depois você vender toda a ideia, a pessoa está desesperada, me fala, Fernanda, quanto é que é para ter mais disso, eu preciso disso quero aí você falou é um valor é, você fala o um valor sempre a vista e parcelado né? então não sugiro parcelar em muitas vezes no início parcelar no máximo no período de entrega então geralmente vão ser no máximo três meses né? se você fizer uma entrega aí com 10 de encontros então, você pode dar para parcelar em três é, de mil reais ou, um, ou a vista de 2.500 reais, por exemplo se você escolher, é uma precificação nesse sentido, e aí você testa isso com uma, aí a pessoa fez careta fez, arregalou o olho e falou ó, na próxima você testa um pouquinho menos né? ou ah, tem o desespero total, não consigo falar o preço no final para a pessoa de nenhum jeito, eu vou travar vou, vou querer explodir desaparecer, aí você manda ó." Vou te mandar todos os detalhes pelo WhatsApp né? ou por e-mail. Aí você me responde até o final do dia ou até amanhã, meio-dia e tal, porque eu vou fazer outras sessões dessas, dou prioridade para quem vai respondendo e tal. E aí você vai testando também, pode ir mandando diferentes approaches para ver se funciona. Se está recebendo muito não, podem ser várias outras coisas também, né? Mas uma delas pode ser o preço. Aí sempre quando você receber um não, você tenta investigar um pouquinho mais, perguntar por quê, o que... que tu... O que, que se, fosse, se fosse diferente, talvez você seguisse em frente tal. Aí a pessoa, ah, não, está muito caro para mim agora, não consigo e tal. Todo mundo sempre vai reclamar que está tudo caro. Pode ser R$10,00, algo, né? ah, não, não tenho dinheiro agora. Né? Tudo bem que tem pessoas com desafios financeiros tal, mas é sempre uma questão de prioridade. Eu já cansei de ver pessoas que não têm dinheiro, aí andando de Uber, comendo fora, tal mas às vezes fazer um curso né, que vai ajudar a pessoa a sair do buraco das dívidas que ela tem, que vai ela pagar R$29,00 por mês, não tem dinheiro. Né? Mas comer a pizza na própria noite, em vez de fazer um jejum intermitente ali, aí não faz. Então é tudo uma questão de prioridade, né? e não, tudo é relativo, mas você pode testar. Bom... Está ótimo. Mais alguma pergunta? Foi bom para você? Ficou? Foi. Prátio? Foi esclarecedor. Agora tem que botar a mão na massa. É isso. Essa oficina prática tem esse objetivo, da gente falar de maneira bem prática né, do, do que for necessário e te botar o desafio de você levar para a prática. Né? Então, agora, diga-me qual ação prática concreta que você se compromete a fazer aí nos próximos sete dias para se aproximar um pouco mais do seu objetivo. É, entrar em contato com a minha rede de WhatsApp, que eu acredito que sejam as mulheres ali entre 28 e 35 anos, que queiram transformar, né, ter uma reinvenção de carreira, ou melhorar o seu, a sua qualidade de vida, com melhores hábitos então entrar em contato com essas pessoas que eu tenho ali no WhatsApp e ver se, se tem interesse em fazer essa mentoria experimental e aí depois a mentoria experimental e aí oferecer daí eu né as outras opções enfim aí se a pessoa né vai querer vai querer continuar realmente e vai ser Perfeito. isso bola qual o mínimo de pessoas quantas pessoas você quer entrar em contato aí e até quando ah eu acho que eu... Vou entrar em, em contato com umas 15 pessoas. Até Ótimo. quando? Até domingo. Até domingo, perfeito. Excelente. E para você entrar em contato com essas pessoas, o que você precisa ter pronto? Estruturar, uma, mens... Estruturar uma mensagem com, a, com as dores né, da pessoa. Né, e, e informando né, de que forma que eu posso ajudar a pessoa a agregar valor, né? Para ela se, se motivar a querer saber mais, enfim, né? Então, acredito que o primeiro passo é fazer essa, estruturar essa mensagem, essa conversa, né? Para abordar as pessoas. Perfeito. Então, faz isso. Compartilha também lá no grupo essa mensagem, que a gente sempre pode ajudar com um feedbackzinho. Depois, compartilha essa vitória também, até domingo, você entrando em contato com essas 15 pessoas, fala quantas responderam, quantas toparam fazer a sessão experimental, que você já vai ter essa primeira visão de conversão, né, vamos dizer que 10 pessoas toparam dentro das 15, então você teve aí quase 66% de conversão da taxa né, para pessoas próximas, isso vai te dando aprendizado para você depois continuar escalando e seguindo frente, tá bom? Então, that's it. Espero que tenha gerado valor para ti. P. parabéns aí pelo projeto. Não tem dúvida que você vai ajudar muitas, muitas mulheres. E, e vai compartilhando com a gente aí cada, cada etapa, cada, cada conquista aí dessa, dessa jornada, tá bom? Pode deixar. Obrigada, Ian, pela ajuda de sempre. Top. Tamo junto. Beijão. Então galera, that's it, esse é o formato de oficinas práticas, vou é, me comprometer ao máximo aqui para fazer o máximo de quintas-feiras possíveis esse tipo de encontro, vou sempre convidando a galera do programa de aceleração Nomi, que é esse programa onde eu acompanho um pequeno grupo de pessoas, pego realmente na mão e vou ajudando a galera a criar os seus nomes em até três meses, Vou também priorizar a galera da tribo Pés Descalços, que faz parte lá da nossa comunidade. Quem ainda não conhece, me manda o direct lá no, no Instagram, que aí eu, eu mando os links, explico um pouquinho melhor para vocês, tanto sobre o programa de aceleração, tribo Pés Descalços, e a galera de Ser Livre também. Eu vou priorizando, então, quem é aluno, para a gente trazer assim, casos bem concretos, práticos, para botar a mão na massa e espelhar, né, inspirar, e que vocês possam se espelhar também aí e levar para os projetos de vocês. Tá bom? Tamo junto. Da próxima vez eu vou, vou, vou organizar um pouquinho o tempo para ter mais tempo de perguntas e respostas para vocês também. Mas se ficou alguma pergunta, me manda lá no direct no Instagram. Tá bom? E. Lembrando, vai ter surpresa semana que vem, a gente vai começar a comunicar na segunda-feira, mas na próxima quinta-feira não vai rolar oficina prática, vai rolar na verdade um workshop, onde eu vou apresentar uma ferramenta inédita, que é um canvas que eu desenvolvi para a galera fazer suas primeiras vendas em até 27 dias, mesmo que não tenha produto ainda, não saiba por onde começar, sem ter que ficar dependendo aí, de postar todo dia, virar escravo das redes sociais, vou simplificar muito, é o resultado aí de mais de cinco anos, ajudando 2.800 pessoas a fazerem as suas primeiras vendas de maneira simplificada, vai ser um workshop pago com uma taxa simbólica de R$ 29,90, só para você se comprometer e estar tá ao vivo comigo, porque eu sei que vários eventos aí maravilhosos, com pessoas incríveis, você fala, vou participar, vou participar, chega lá e não participa, é de graça e tá? tal, então por isso que tem essa taxa simbólica de comprometimento, mas se você participar do workshop e não curtir qualquer coisa tal, você tem total direito de no final do workshop pedir um reembolso dessa taxa, e aí a gente nem vai te perguntar por quê, já vai te reembolsar, tá bom? Então, é na próxima quinta-feira às 19 horas, mais detalhes aí vocês vão receber por e-mail nas redes sociais, então fiquem de olho, que aí eu trago para vocês aí, e vai ser um, uma apresentação dessa ferramenta que vai ser uma coisa linda. Beleza? Então, galera, that's it. Boa noite. Espero que tenha gerado valor para todos vocês. E em breve estamos aí na área. Tá bom? Beijo. Valeu.